Cementício na sua obra Seja de tom claro Sempre use argamassa branca Pessoal, o assentamento desse tipo de piso aqui Tem que ser feito com dupla camada tá? Para isso nós vamos usar uma desencadeira de 10 milímetros Então serão 10 milímetros no chão 10 na peça Por que 20 mm Porque como as peças têm diferença de espessura Nós vamos usar a dupla camada Como forma de equacionar as alturas das peças Para ele ficar totalmente uniforme